Não fique de fora, participe de mais um curso da IAD freiriana, Paulo Freire em tempos de fake news. As inscrições já estão abertas, teremos a oportunidade de aprofundar o conhecimento, a importância e a atualidade sobre a vida e a obra deste grande educador. Participe Inscreva-se, contamos com a sua participação, venha Paulo Freire em tempos de fake news. Não fique de fora, estamos aguardando a sua inscrição.